Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoka E pessoal, a pedido de algumas pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo para testar esta arma aqui E para isso eu vou estar testando ela em um jogo que muita gente já conhece Que é o Modern Combat 5, um jogo de FPS em primeira pessoa disponível aí na Play Store E para quem não conhece, essa daqui é a PPGun Mini Um controle gamepad aí em forma de arma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 Eu queria mostrar aqui uma coisa pra vocês, que essa arma aqui, ela vem com várias peças que dá pra gente montar é, para uma melhor pegada, né? Deixa eu só colocar aqui logo o suporte do telefone. Isso daqui é o suporte do telefone, para estar tá colocando o telefone aqui. Então, a primeira peça é essa aqui, ó. Só a gente encaixar aqui, ó. Olha como é que fica, ó fica bem melhor aqui a pegada a outra é só vir com essa peça aqui ó, que é tipo um trilho colocar aqui ó vira vira essa peça aqui para travar ó, travou vem com essa mesma peça aqui ó, colocou aqui ó, e aumenta aqui o tamanho como é que fica ó? acho que não cansa muito né esse tamanho aqui e a outra é essa aqui, essa peça aqui, só encaixar aqui, olha como é que fica a arma, bem mais bonita e bem mais confortável aí para jogar. Então vamos jogar com essa peça aqui, beleza? Let's go! Thanks. Contact! Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!